Agora eu vou ter o prazer ainda de receber uma super inspiração para mim, querida amiga Débora Tesla, né? Super me apoiou nessa jornada e hoje tá aqui para nos prestigiar. Muito obrigada, já faço de pronto esse agradecimento por estar aqui comigo, presente. É muito. Eu até tô me emocionando só de tudo que eu escutei. É muito especial mesmo. E o nosso tema, eu acho que é um tema para fechar, né? Conexões. Abundância. Network que gera negócios e redes prósperas. Mas eu não posso falar de conexão, de network, sem falar em Débora Tesla. Porque uma coisa está ligada com a outra. Pensar em conexões é pensar na Débora. Porque ela vive, transborda, transmite. E eu queria que ela contasse isso pra gente. Como é que tu tornou o teu propósito profissional conectar pessoas, inspirar pessoas e gerar essa rede tão linda que tu vem construindo? Tá contigo, amiga! Bom... Uh... É um prazer escutar todo mundo e aprender com todas, né? não só no nosso processo das seis semanas, como agora, e receber também todo esse, todas as palavras que vêm nesse quadradinho aqui do chat né? e sentir que nós estamos conectadas. Estamos aqui, ó, tem, temos 81 pessoas conectadas com a gente nesse momento. E elas estão aqui por uma escolha, que é o mais em que ninguém, então, tá obrigado. Uh, então, eu agradeço muito pela oportunidade e principalmente por fazer, uh, ter a responsabilidade de fechar tudo isso que a gente vem, veio falando nesse momento. Eu não gosto muito de ser autorreferente. Mas às vezes me faltam exemplos E eu acredito que Como a Brené Brown fala né? Quando a gente traz a nossa verdade A gente se conecta com os outros Então, eu, por isso que eu vou falar bastante sobre a minha história Eu passei minha vida inteira usando aparelho ortodôntico Daqueles de ferro mas eu nunca deixei de sorrir. Aqueles de fora, sabe? Com elásticos. Às vezes eu dava umas gargalhadas que os elásticos saltavam assim, ó, pra fora. E então eu passei minha adolescência dentro de um consultório dentário. E meu sonho virou ser dentista. Porque eu tava o tempo inteiro ali, apertando aqueles ferros. E no terceiro ano do colégio, a gente foi visitar o Odonto. lá eu, eu sou de Porto Alegre, eu moro no Rio, então a gente foi lá. Eu fui na Universidade Federal, né, na UFRGS E olhei aquelas cadeiras, assim, e pensei... Ai, ah, eu vou ter minha vida inteira, na minha vida inteira monólogos. Eu vou ficar falando com as pessoas e elas só vão me responder. Aham, uhum, aham. Uh -uh. Não sei se eu vou aguentar. Aí eu tive que me conectar comigo e pensar... Ai, mas eu já, eu convido, eu me dou com tanta gente na série, né? nas turmas, eu sou muito da galera, eu circulo por vários grupos, eu sou super criativa, sempre que tem aniversário de uma amiga eu faço um super cartão, então vou fazer publicidade e propaganda. Me inscrevi nesse curso. Imagina, foi um choque na minha casa, né? Eu era de dentista para publicitária, é, um, é um abismo, mas eu fiz, me formei, uh, percebi que, olha como eu já estava no canal da comunicação, eu só não tinha percebido. E que bom que eu ouvi minha voz interior, que bom que eu fui buscar dentro de mim os recursos, que eu nem me dava conta, a gente falou tanto do pensamento automático, nem me dava conta, eu tive que parar e pensar. Uh, durante a, a, a minha trajetória, né eu, me, eu sempre me senti inadequada. Então, eu sempre me esforcei muito para me encaixar em alguns lugares. Ou porque eu usava aparelho, ou porque eu era gordinha de espinha no meio das meninas que eu considerava lindas no colégio. Ou porque eu me formei em propaganda, mas na verdade eu queria ser artista plástica. Então, eu estava sempre tentando me encaixar. E eu já escrevia. Eu era colunista de alguns portais e tal, na época, e eu acabei caindo numa empresa de assessoria de imprensa, que eu não fazia a menor ideia do que, que era, mas eu topei o desafio e eu sabia escrever. E ali, com o passar da, da, dos trabalhos e dos clientes, eu comecei a mostrar para a pessoa que era minha chefe na época, que eu conhecia... Naturalmente, ela abriu o mailing dos eventos e eu ia dizendo essa pessoa tem que convidar, essa pessoa tem que convidar. Eu conheci um monte de gente em Porto Alegre. E ela me disse, ah, mas como é que tu conheces tanta gente? Eu falei, olha, eu aproveitei as oportunidades que a vida me deu para me conectar com as pessoas, para conhecer, então não tinha um rótulo. Eu sempre tentei não me rotular. Ah, eu sou das Patricinha. não, é as skatistas, grunge. Eu estava sempre circulando, então eu era da galera. E eu tive que aprender a usar isso ao meu favor. Em 2015, mas é um salto quântico, né, eu sou uma otimista e uma empreendedora nata. É, tudo que eu aprendi né, sobre empreendedorismo foi na vida. Então, eu abri, uma, eu tenho, já tive duas empresas, né, uma empresa que eu deixei, eu estava realizando o sonho de outra pessoa, então eu saí e parti para uma nova história que é a que eu tenho hoje que trabalha com assessoria de imprensa, RP estratégico, conteúdo, conteúdos diversos e conexões. Eu estou contando essa, esse início para chegar nesse período que a gente está agora, né, de isolamento, de pandemia, porque eu acho que eu fiz um grande, uma grande virada de chave muito importante na minha vida para um novo momento. Fran, tu tem alguma pergunta? eu Posso seguir? Eu tô com medo de estar te atropelando. Vai tocando que eu te vou. Tu tá. que fecha essa pergunta para a gente entrar num outro assunto. Tá. Quando bateu todo aquele fica em casa, que todos nós vivemos no mundo, todo mundo no mundo, eu fiquei me sentindo um soldado que vai para guerra. A pessoa que dorme vestida pronta para qualquer a qualquer momento que a sirene tocar eu tenho que sair correndo eu estava assim num nível de estresse altíssimo de ansiedade altíssima não conectada comigo com o meu corpo não conseguia então eu tinha vontade de comer eu tinha vontade de beber eu tinha eu não tinha vontade de comer era uma coisa louca assim quando deu aquela primeira semana eu pensei assim não espera é uma semana que passou já estou assim eu não estou conseguindo dormir eu estou altos níveis de tudo, eu preciso me acalmar, eu preciso perceber em que onda que eu tô vibrando. E aí eu lancei um olhar inteligente, né, acho que toda vez que a gente consegue lançar um olhar inteligente sobre nós mesmos, eu acredito que a gente morre para renascer, né, e foi assim que eu me senti nesse dia. Porque eu percebi que eu tava vibrando numa energia muito baixa, de medo, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de não poder pagar as pessoas que dependem de mim, o medo de acontecer alguma coisa com meus pais que estão em Porto Alegre e eu não vou conseguir chegar a tempo. Todos os medos que a gente vem, muitos de nós, né, muitas de nós vem pensando. Eu falei, não, mas eu tenho uma escolha. É uma escolha eu tá vibrando aqui, eu quero olhar para o outro lado, porque senão eu não vou ter fôlego para aguentar um período que eu nem sei qual é. Vou olhar para o outro lado, que é, na minha opinião, o lado da abundância, o lado do nós, não o eu. Eu ficar sem dinheiro, eu não chegar a tempo, é o nós. O tá, que, que eu tenho que fazer agora? O que me trouxe até aqui? Eu acho que essa é uma pergunta, é um questionamento chave, assim o que me trouxe até aqui este momento que eu vou honrar me trouxe até aqui da minha trajetória e que eu vou transformar para me levar numa estrutura mais leve pensando no coletivo como a Thaís falou né do, a gente está as pessoas estão vivendo um momento único para o pensamento coletivo né quem não estava entendendo é, o colabora a colaboração coletiva agora Agora é a hora. Né? Então, como que eu vou navegar o meu barco para chegar sabendo que o mar pode... O mar é uma coisa que não tenho como controlar. É incerto. Porque pode ter tempestade, pode ter onda grande, pode ter... pode ter um tubarão, pode acontecer tudo. Mas eu tenho que ter fôlego. E dessa forma, eu, eu percebi que eu tinha que fazer tudo que eu nunca tinha feito antes. Porque mesmo uh, fazendo tudo que eu fiz, eu cheguei até onde eu cheguei, com credibilidade no mercado, com um nome forte, uma marca pessoal muito forte. Uh, reputação e credibilidade são coisas que a gente demora anos para construir. Né? E eu estava, antes da gente se conectar aqui, eu estava assistindo a... Entrevista do Pondé, no, na CNN Brasil, dessa semana. E ele fala, eu anotei aqui, ó. A pandemia é um laboratório de virtudes. E eu vou sair melhor dessa do que eu entrei. Trazendo todas as minhas ferramentas, mostrando quem eu sou de verdade. para que eu conecte. Então, sabe, depois que eu me dei conta que eu podia vibrar numa outra energia, e eu consegui pensar pelo nós, eu alinhei a minha equipe, eu falei assim, olha só, tamo junto, tem três cenários, pode acontecer, beleza, beleza, todo mundo na mesma página, eu vou pro front, por nós, e vocês me, eu preciso saber que vocês estão atrás de mim, né, então, tamo junto, tamo junto, eu falei, então tá, assim, junto com tudo isso, eu me dei conta, das ferramentas que eu tinha, os recursos que eu tinha meu, à minha disposição, que eu não usava. Eu sou formada em propaganda, eu tenho horas de experiência em jornalismo, trabalho com isso desde 2004, e eu tenho meu dom, meu, meu maior talento, que é conectar as pessoas, é ter inteligência social, e eu fazia isso intuitivamente. Eu falei, nossa, eu nunca usei isso a meu favor, eu nunca falei para as pessoas que eu faço isso. Né? Então sei, é isso, eu preciso me posicionar E um grande aprendizado Que eu tive durante os nossos encontros Foi entender que Me posicionar Eu falar claramente Passar a mensagem Que eu quero Não significa ser agressiva Porque eu acho que eu tinha essa crença muito enraizada Dentro de mim Que toda vez que eu fosse me posicionar Eu estaria sendo agressiva E me desapeguei disso e me transformei, sabe, nessa nesse período Eu queria aproveitar, Dé, que tu tá, né que tu começou a tua fala dizendo Ah, eu não quero ser autorreferência Referente Referente, né? Mas tem uma coisa que tu sempre fala, né? A gente é a nossa marca e eu queria que tu trouxesse um pouco disso, né? Da importância do relacionamento da marca com as pessoas E essa também foi uma transformação que tu fizeste, né? Hoje a tua marca é o teu nome E a gente tá vendo aí, até ontem, enfim, ontem veio veio os assuntos, né? Como é que as pessoas estão se posicionando Tal da Pugliese que cortou os contratos com... As, as empresas cortaram os contatos com ela em razão Então, assim, acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque você é a sua marca né? O que, que tu pensa sobre isso E qual é a importância disso hoje Para os relacionamentos Olha Quando eu percebi Que eu tinha reputação e credibilidade No mercado Mesmo sem dizer tudo que eu faço sem me, Eu nunca fiz uma assessoria de imprensa de mim mesma Eu cheguei até onde eu cheguei Qualquer coisa que eu for fazer, eu vou ter cliente, eu vou ter seguidor, vamos chamar assim. Eu vou ter. Eu nunca deixei de ter, porque sou eu. Eu falo às vezes para algum, algumas pessoas que me procuram para pedir proposta de trabalho, eu falei assim, olha, tu pode mandar o um e-mail para o jornalista, o contato está no jornal, com as redes sociais, manda um direct. Agora, se ele vai abrir, se ele vai responder, se ele vai... Aí ah, são outros 500, é essa, essa construção. E sabe, gurias, a minha grande, acho que o grande lance do aceite, o maior aceite que eu fiz nesse período, já que eu, eu, eu olho para a crise como uma oportunidade não oportunista, né? É, foi, o maior aceite. Eu parei para pensar assim, ó, tá, se eu construir tudo isso em cima de quem eu sou, da minha marca pessoal, né? Eu tenho que honrar isso, olha tudo. Reputação e credibilidade que se destrói em um clique, tá aí o caso da Fugliese. Um clique, um story, gente, um story. Não adianta deletar, não adianta, tá printado, não adianta. A internet deixa para todos sempre, não adianta. Um... Eu sou tudo isso que todo mundo sempre disse. Por que eu ficava de cachorro vira-lata, que come os restos, abanando o rabinho, querendo brincar? Não? Eu quero escolher? Eu quero escolher. Porque eu me vi nesse lugar. Como eu não aceitava o que os outros achavam de mim, eu ficava sempre botando embaixo do tapete, e, e eu tenho um modo de pensar. A minha a lente que eu olho para o universo é uma lente de muito alto cobrança, e nunca está suficientemente bom. Eu sempre achava que faltava. Falta mais alguma coisa. Falta mais alguma coisa. E a, gente, e a gente vira eternas insatisfeitas, sem se dar conta onde a gente tá e quem a gente é. Teve uma pessoa que me perguntou um dia, onde é que tu quer chegar? E ela ainda me disse assim, ó, cuida com o que tu deseja, que pode ser que aconteça. E eu verbalizei pela primeira vez. Eu nunca tive coragem de dizer, porque eu achava que ia soar meio arrogante o que eu tinha para dizer, ou agressivo me posicionar e eu respondi eu quero estar entre os grandes é esse o lugar que eu quero estar eu demorei muito tempo muito para perceber que eu já estava lá eu estava buscando o lugar que eu já estava eu só não tinha percebido então que a gente use essa oportunidade nós estamos eu sou uma otimista nata tá então eu estou vendo a crise, tudo isso que a gente está vivendo como uma oportunidade. Dói, dói, tá doendo em todo mundo. Também tá doendo em mim. Mas eu escolhi olhar para o um la outro lado, porque se eu estiver bem, eu consigo pensar no nós. E aí? Como tu acha, então que vou aproveitar o teu gancho. Ah, fala, fala. Para aproveitar, então como é que a gente mantém? Pelo viés da oportunidade e não pelo viés da escassez. As nossas conexões, os nossos networks. Isso a gente conversou ontem e tu já me deste essa resposta. Então, vamos, vamos trazer aqui. Como é que a gente mantém, então? Se relacionar? É. Eu tenho dois post-it aqui. A única coisa que eu preparei para hoje, para eu não esquecer de falar, tá? Porque eu queria falar com o meu coração o tempo inteiro. Ontem eu olhei, estava olhando as redes sociais e um amigão meu, Guilherme Alfre, postou um negócio que eu achei sensacional. Networking é troca de cartões. Tá? Relacionamento é troca de confiança. Confiança, eu parto do início, eu sempre confio, tá? Eu já tomei muito na minha cara, mas eu sempre parto confiando nas pessoas. Até que ela me prove o contrário. Já tive várias decepções, mas quem saiu perdendo foi o outro, não fui eu. Eu aprendi. E essa pessoa não tem mais relacionamento. Acabou. Corta. Pugliese. Que confiança, gente. Confiança. Quando ela conseguia editar as fotos, os vídeos e as coisas, a gente estava acreditando, mas agora a máscara caiu. E espero que ela tenha um aprendizado. Que nem todas as outras marcas... Então, assim, marcas são pessoas, a gente não pode esquecer disso, como as meninas já falaram, é o gestor que é a cara da marca, é o DNA do todo negócio, ele não muda, as coisas não vão mudar. E marcas são, fe... e são feitas por pessoas para pessoas. Eu passei por uma situação, vou falar bem rápido, assim, essa semana, com uma empresa péssima no seu relacionamento com o cliente. E eu tava meio cheia de dedos, porque eu não queria reclamar, porque eu também entendo o outro lado, eu trabalho com um monte de empresa. Mas eu achei tão absurdo o que estava acontecendo, uma falta de empatia e, ao mesmo tempo, quando alguém foi me foi ouvir, a minha reclamação, eu ainda pensei assim, ó, coitada dessa pessoa que está atrás da, do Instagram, da marca, sabe, ela não tem nada a ver com isso. Ela nem deve saber o que aconteceu e eu estou aqui com toda minha, todo o meu cargão decepcionada. Eu ainda falei para ela, desculpa, eu sei que tu que está aí atrás, não tem nada a ver, nem sabe. Né? e a forma da gente se relacionar, o contexto pode mudar, só que é o que a gente traz de casa: são os nossos valores, é a educação que a gente tem. É a gente pensar. Esse é um, é um pensamento que eu faço direto. Assim, ó, quando eu começo a julgar alguém, ao apontar o dedo para alguém, eu tento trazer ele para mim: o que está me incomodando? Nesta atitude dessa pessoa Que não é ela, sou eu Aquela máxima, né? O problema não é o Não é você, sou eu, por isso que eu não quero namorar <risos> Né? Tipo assim, ó A gente tem que, eu acredito Muito que a comunicação Os bons relacionamentos Eles acontecem No momento que a gente tem a consciência Que é uma palavra que a gente falou várias vezes aqui De quem a gente é Se comunicar Melhor conosco para se comunicar melhor com o outro. E aí, então, com o todo. Para sermos seres únicos. E que aí eu volto com o que eu falei. Independente do que eu for fazer, eu vou ter cliente. Porque eu virei uma marca. Eu tenho reputação, eu tenho credibilidade. Em nenhum lugar na minha história, e esse é um cuidado que a gente tem que ter, uh, tem alguma coisa que... Sabe aquele sentimento, tipo, hum, ela é tão legal, mas tem uma coisa que não tá batendo? Essa é a nossa intuição, a gente tem que ouvir a voz, a voz da intuição. Né? Então, marcas ou pessoas, o maior aprendizado que eu tive nesse período foi que relacionamento a gente tem que seguir. Não mudaram os relacionamentos agora, só mudou a plataforma. Eu estou me sentindo conectada com todas vocês, como se a gente tivesse numa sala real. Só mudou a plataforma, a educação, o bom dia, o tchau, obrigada, falar com empatia. Às vezes mandar um áudio é melhor porque a pessoa vai ouvir tá, o tom de voz, não vai ficar lendo o WhatsApp com a lente dela e aí pode dar ruído, né? Então eu acredito e eu, eu pelo pela as fontes que eu venho bebendo conteúdos agora, está se falando muito de uma volta, uma volta para casa. Tanto é que nós estamos em casa, quem pode estar em casa, né? É essa volta às origens, talvez para que a gente olhe a nossa bagagem da vida e analise quais são as ferramentas que a gente quer levar, quais são os que a gente já pode descartar. Por exemplo, eu. eu quero me posicionar. A, a crença de que me posicionar significava ser agressiva e assim me desconectar das pessoas, eu já deixei fora, porque ela não me serve mais. né Então, acho que esse é um convite uh, desse momento e da minha fala para todo mundo que está aqui nos acompanhando, né que a gente olhe para a gente, volte para casa, para sua casa, e ajuste o que precisa para criar relações de confiança, para ver se a gente está sendo coerente, né, os três Cs ali, consistência, coerência, consciência, a gente, está tudo conectado. E aí, ima... assim, internet, gente, o que tá postado, a notícia aquela lá do ano de 1999, que não acho que ninguém lembra, joguem seu nome no Google para ver o que aparece. O que mais, Fran? Já falei muito. Ótimo, ótimo. É que esse assunto ele é muito versátil, né? Ele, ele caminha por várias questões. E aí eu queria, então, finalizar para que tá. dessem dicas, então, para as pessoas que desejam investir. E um minuto. Olha, eu vou entrar um aqui. Um minuto. um minuto, porque a gente combinou de finalizar às 14. E tá. A gente... Dicas finais, Dé. Né? Quem deseja investir nas suas redes sociais, nos seus networks, qual é a principal baliza para isso. Temos aí as redes sociais que, como o nome diz, são sociais. Comente, curta, compartilha. acho que esse é um. Use ao seu favor. Não fique só olhando. Se relacione por ali, porque ali podem gerar novos negócios. A gente nunca sabe. Um story. Pense antes o que que você vai postar. Vou falar. Vou falar disso porque essas são as plataformas que a gente tem nesse momento. Pense no que você vai postar, a forma como vai postar. A gente nunca sabe quem está nos olhando. Né? Uh, as oportunidades estão aí para todos, basta a gente enxergar. E eu tenho um exercício que eu faço tá, já há alguns anos, que eu também deixo de convite, que eu acho que ele é assim, muito potente. Eu aproveito o dia do aniversário das pessoas, quando eu quero falar algo... algo Sabe, eu tenho uma mensagem, além de parabéns para dizer, eu me conecto comigo, eu penso profundamente nessa pessoa e eu falo com o coração. Eu uso a data do aniversário, essas datas especiais, para treinar a fala com o coração, que a gente dê, que a gente tenha coragem de se mostrar para o outro. Porque é isso que conecta. Tanto é que às vezes a gente fica anos sem ver uma pessoa e na primeira no primeira tela que abre na no, no FaceTime que tu vai fazer com ela parece que vocês falaram ontem e essa é a maior prova da confiança e de uma de uma relação bem irrigada né os relacionamentos são como plantas cada uma tem seu tempo a gente tem que respeitar a gente se a gente rega muito ela morre afogada se a gente rega pouco vai morrer também vai morrer seca e é esse equilíbrio de, de, de fatores. Muito bom. Muito obrigada. É aproveitar. Cumprimos o tempo regulamentar. Te agradeço muito pelas tuas palavras, pelas tuas considerações e pelo teu conhecimento dividido com a gente. Obrigada pela oportunidade.